Tome cuidado, não use o cartão de crédito. Quem nunca ouviu essa expressão? Saiba que se te disseram isso alguma vez e você acreditou, saiba que estavam mentindo para você. É isso mesmo. O que acontece é que a maioria das pessoas, atualmente, hoje no Brasil, 95% das pessoas, não sabem aproveitar os benefícios do cartão de crédito. Em contrapartida, demonizaram né, aqui o cartão de crédito, colocaram o cartão de crédito em um patamar como algo maléfico. E a história do cartão de crédito ela nos explica muito sobre isso. Por que, que nós temos, trazemos isso enraizado na nossa cultura, no nosso dia a dia, de que o cartão de crédito é perigoso? A história do cartão de crédito ela é basicamente a seguinte: ela surgiu, o cartão de crédito tornou-se mais comum e mais utilizado no Brasil ali entre a década de 80 e 90, quando nós tivemos ali aquela hiperinflação, é, onde você chegava no supermercado de manhã estava um preço, à tarde já estava outro. Então. O cartão de crédito, as pessoas começaram a entender que com o cartão de crédito elas podiam congelar esse preço. Ou seja, imagina se você comprava um produto hoje de manhã e depois voltava lá no supermercado e já estava mais caro. Imagina isso em 30 dias. O que as pessoas começaram a entender? Que o cartão de crédito ele poderia congelar esse preço. Se eu comprasse um produto hoje... E eu iria pagar no cartão de crédito, eu iria pagar a fatura do cartão daqui a 30 dias, eu ia congelar o preço desse produto, porque eu não ia pagar o preço desse produto daqui a 30 dias, eu ia pagar o preço de hoje. Bacana demais, isso é excelente. Porém, as pessoas começaram a ver o seguinte, elas começaram a entender que, opa, peraí, está subindo muito, muito está muito alto aqui a, a inflação. E se eu começar a comprar para estocar? E se eu começar a comprar e guardar? Por quê? Porque aí no mês seguinte eu não vou ter que pagar mais caro nesse produto, eu vou ter que pagar o valor de hoje. Então, o que, que as pessoas fizeram? Elas começaram a usar o cartão de crédito de forma deliberada, de uma forma em que não havia necessidade no contexto de, de, de sobrevivência. O exemplo, tá? Muitas pessoas iam. Um exemplo aqui só para ficar mais claro. Ia no supermercado hoje e comprava pacotes de arroz que dava ali para cinco meses. Comprava pacote de feijão que dava para dez meses. Não tinha necessidade disso, ela poderia ter fracionado. Porém, como a inflação, ela. É, o preço variava muito, então se ela deixasse para comprar esse daqui oito meses, iria pagar muito caro, cinco meses, ia pagar o dobro três, quatro vezes mais do que ela pagaria hoje, as pessoas começaram a estocar esse produto. Ela não precisava para sobreviver comprar esse produto, esses, essa quantidade de produtos. Por uma questão financeira e lógica, elas passaram a comprar. Porém, teve um efeito colateral nisso, que o quê? Elas passaram... A gastar muito no cartão de crédito. E quando chegava a fatura do cartão de crédito, ela não tinha dinheiro para pagar. Por quê? Ela concentrou os gastos ali de 5, 6, 7, 8 meses em um mês. Ela não tinha reserva financeira para isso. Isso fez com que muitas das famílias se endividassem a partir do uso do cartão de crédito. E por isso que o cartão de crédito ele tem essa cultura, na nossa cultura, né, ele é considerado como algo maléfico, ele é considerado como algo perigoso. Porém, se você tiver conhecimento e aplicar uma gestão aqui. É, inteligente nesse cartão com a utilização do seu cartão de crédito, você vai ver que o cartão de crédito ele é um veículo para sua geração de renda extra, ele permite que você, é, a gente chama aqui né o cartão é um ativo gerador de riqueza, porém muitas pessoas ainda trazem isso enraizado, então se te disseram algum dia que o cartão de crédito é perigoso, que não vale a pena ter cartão de crédito, tome cuidado, olhe para essa pessoa e veja qual é o fundamento que ela utiliza? Muitas das vezes a pessoa está utilizando ali uma experiência que ela teve lá na década de 80, 90, ou que um pai teve, ou que um tio teve e acabou passando para ela. Mas você não precisa carregar isso. Você não precisa trazer isso com você. Porque o cartão de crédito ele pode contribuir é, para o maior controle financeiro, a melhor gestão financeira, ele pode contribuir para que você realize sonhos, sonhos e de sua família para que você possa ir fazer uma viagem bacana, para que você possa dar mais conforto aí para toda a sua família, tá bom? Então, pessoal, esse é o recado de hoje, é apenas compartilhar com vocês aqui um pouco da história do cartão de crédito e quebrar alguns mitos que existem relacionados aí à utilização do cartão de crédito. Um grande abraço. Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Não deixem de deixar, não deixem aqui né, de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se não é inscrito no nosso canal. Se inscreva. E te convido também a nos acompanhar nas, nas outras redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, estamos em todas aqui. Na descrição desse vídeo tem um link para você clicar e começar a nos seguir. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.